olá tudo bem então hoje eu vou passar para vocês todos os detalhes dessa blusa aqui ok então primeiramente olha só nós começamos fazendo 165 correntinhas tá então se eu dividir aqui por 15 porque o é um múltiplo de 15 deu 11 então aqui tem 11 motivos ok eu deixei seis para frente Cinco para as costas tá então aqui ó: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá, e aqui atrás, um, dois, três, quatro, cinco. Ok? Eu usei aqui. Vou deixar a calculadora aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu usei aqui seis novelos. Tá, olha, aqui, seis novelos, ok? Cada um tem 40 gramas, então aqui. 40 gramas vezes 6, que é igual a 240 gramas, tá? Bom, esse novelo, cada um, tem 120 metros. 120 metros vezes 6, que é igual a 720 metros. Então, mais ou menos, com 800, 800 metros, tá? Tá? É, vocês conseguem é, fazer é da 280 gramas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui: 40 gramas vezes 7, no caso, é 280 gramas de linha. Vocês conseguem fazer e eu já deixei para vocês: é, algumas linhas que vocês podem estar utilizando que é do brasil tá eu deixei no primeiro vídeo aí vocês podem estar olhando lá e fazendo a peça tá então agora eu vou medir pra vocês ok e vou passar tudo certinho aqui tá bom então olha só aqui tá eu vou mostrar pra vocês contando daqui até aqui tá bom deu mais ou menos ok 25.5 centímetros tá bom essa blusa eu fiz um pouquinho maior tá a manga aí depois vocês vão ver o tamanho que ela ficou que eu vou vestir pra vocês, tá então aqui a manga ficou com 31 centímetros 31, então aqui ó, para a acaba, deu 15 centímetros, tá? Mas por que 15 centímetros e vai servir né no caso para mim? Porque o ponto ele é correntinha então ele tende a encolher um pouco na hora que você usa, ele fica assim. É como eu falo, jeitoso, tá? depois vocês vão ver né fica mais fácil tá pra vocês entenderem então a correntinha ela estica bem tá ela estica bastante então por isso mesmo que aqui vai ficar pequeno né olhando assim a medida mas na hora que você for usar ele vai tá bem né certinho pra mim tá não ficou apertado E ainda sobrou um pouquinho aqui Tá? ele sobrou um pouquinho então por isso mesmo que eu falo pra vocês fazem a pala experimenta ver aqui como ficou tá então essa blusa não precisa de correntinhas aqui embaixo então vocês vão experimentar depois da que fizeram a pala Vocês amarram aqui embaixo né contando seis lá motivos né três pra frente três para as costas e vocês vão ver se vai precisar deixar mais um leque né ou não Ok, ou no caso para quem usa menor, vai deixar menos, ok? E a ah, se vocês quiserem fazer para o tamanho médio, esse tamanho aqui fica bom para o tamanho médio, tá? Porque, porque eu fiz essa blusa um pouquinho mais justa para mim. Tá bom? Porque eu quis fazer diferente da azul. Então, fiz um pouco mais justa. Tá? Depois eu vou dar a explicação pra vocês melhor. Tá? Então, olha só. Aqui embaixo. Sem esticar, sem nada. Tá? Aqui deu 42 centímetros. Por isso que eu tô falando pra vocês. Dá pro tamanho M. Tá? Esse tamanho aqui. Do jeito que eu fiz. Exatamente da mesma forma. Dá pro tamanho M tá bom então vocês podem estar usando a linha duna e outras aí que eu passei para vocês aqui né de comprimento vocês podem estar fazendo até ali por exemplo é uns mais ou menos uns 10 centímetros abaixo do do começo do quadril fica fica bom né e essa daqui eu deixei um pouquinho mais curta não fiz o término aqui do jeito que eu fiz aqui em cima porque eu quero fazer um teste tá dependendo eu vou passar para vocês então por isso mesmo que eu não terminei mas vocês podem terminar aqui ó nessa carreira tá que tem os pontos baixos as duas correntinhas e ponto alto aqui tá então ele vai nivelar né então aí depois vocês podem estar fazendo o acabamento que vocês quiserem ou ponto caranguejo tá aqui eu fiz a, o ponto caranguejo aqui tá fiz aqui e vocês podem estar fazendo aqui embaixo também então esse daqui eu não fiz porque eu quero fazer o teste primeiro para depois ver se eu vou é, fazer ou não né aí dependendo eu passo pra vocês tá bom então é isso agora eu vou experimentar a blusa Tá, eu acho que eu não esqueci de nada. Se caso eu tenha esquecido e vocês tiverem alguma dúvida, eu posso estar respondendo. Então é só comentar aí embaixo, tá bom? Então, primeiramente, eu vou mostrar aqui os detalhes: daqui como ficou. Tá, então quando você for medir lá na camiseta, logicamente que você vai medir assim, ele vai ficar mais fechado, tá bom? E na hora que você veste, ele abre um pouco. Então você não pode fazer muito envergado, tá? Então é daquele jeito que eu mostrei pra vocês, tá bom? Aí ele vai ficar assim, ó, tá? Um pouco espaço, mais ou menos você conta aqui, uns três dedos. Então você faz lá, mais ou menos, né? Mais ou menos. Bom, do jeito que eu mostrei lá pra vocês, tá bom? <risos> ok? Ou você pode medir, colocar a correntinha, você fecha lá em círculo. Você coloca lá um marcador para não sair do lugar, coloca a correntinha, e você vê mais ou menos, você só ajeita e pede para alguém ajeitar lá para trás para você, tá bom? Aí você mais ou menos você vê também dessa forma, tá? Então é desse jeito que a gente coloca. A gente coloca na cabeça ver se passou. Se passou, tudo bem, né? Vai ficar bom. Agora o ruim é se você tentar, né, passar pela cabeça e ele fica meio que apertado. Aí não dá, tá? E você tem que aumentar. Ok? Então, aqui, olha só. Do jeito que eu tava falando pra vocês. Ele ficou, né? Um pouquinho largo, dá pra ver, ó. Um pouquinho largo, tá? Mas as correntinhas ele tende a, né? Ajustar no corpo, tá? Então, por isso mesmo que essa blusa é mais justa do que a minha azul, tá? Porque ela tem bastante correntinhas, tá bom? Eu gostei bastante do desenho. Desenho aqui é uma estrela, dá pra ver, né? Uma estrela ele ficou bem bonito, ó. Né? Ficou bem bonito o desenho. Tá, e a blusa ficou mais ou menos aqui, assim, ó. Tá, então eu parei aqui, aqui, mais ou menos. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é a cintura. Bom, dá pra ver, né? Então, como ele ficou mais justo no corpo, então ele ficou mais acinturado. Tá? então vocês não precisa fazer aumento nem diminuição Você faz do jeito retinho tá ele fica mais ajustado por causa das correntinhas tá bom então aqui eu parei aqui ó minha cintura aqui é o começo do meu quadril então eu fiz mais ou menos um desenho a mais tá porque daqui eu quero começar a fazer um outro ponto pra ver se dá certo se der certo eu passo pra vocês se não der eu Vou deixar mais comprida essa blusa, tá bom? <risos> então ficou assim: olha só, debaixo do braço, tá aqui. As costas, tá bom? Então ficou assim. Essa blusa é depois eu vou falar pra vocês mais alguns detalhes, tá bom? Bom, os detalhes é o seguinte: a minha irmã ela que fez esse modelo tá ela pegou lá é, a revista tinha dado a opção de três modelos né diferentes usando esses pontos aqui né e ela fez totalmente diferente do que a revista tinha passado né então ela inventou esse modelo tá porque falar a verdade esse aqui era um acabamento esse aqui era outro acabamento e aqui era o ponto da blusa né então ela inverteu tudo tá ela trocou tudo de lugar então ela queria uma blusa que fosse rápida de fazer ela conseguiu fazer ela usou essa mesma linha tá essa mesma aqui, a guisa da cor laranja eu vou postar a foto pra vocês aí da blusa dela tá então é o seguinte ela fez com a mesma quantidade de ponto eu fiz exatamente do jeito que ela me passou tá e deu diferença de tamanho né aqui por exemplo o meu deu 42 né e o dela deu bem mais do que 50 centímetros porque ela quis uma blusa assim larguinha ela utilizou agulha a mesma agulha que eu utilizei tá? A número 5 de 3 milímetros, só que ela fez é, mudança na hora de fazer o ponto. Ela fez mais frouxo, né? E eu não, eu quis uma blusa diferente daquela azul. Aquela azul eu fiz um pouquinho mais larga, mais folgadinha, a manga um pouquinho mais larga, folgadinha. E essa daqui, como eu vi que tinha correntinhas, bastante correntinhas, então eu falei assim: então eu vou fazer o um ponto. Né, mais um pouquinho mais apertadinho, não muito, tá? Assim, um pouquinho só, mais apertadinho, para quê para que ele ficasse mais ajustado no corpo, tá? Então, aqui você não precisa fazer diminuição nem aumento, porque ele vai se ajustar automaticamente por causa das correntinhas, ok? Então, é isso. A diferença é essa, tá? Eu fiz exatamente do jeito que ela fez, só que eu fiz o ponto mais apertadinho, tá? Então, é o que eu falo. Se vocês têm um ponto um pouquinho mais largo, você quer a blusa um pouquinho mais ajustada, vocês trocam a agulha, né? Você coloca a agulha um pouquinho menor, tá bom? E para quem tem um ponto muito apertado, coloca um número, né, maior, ao contrário, OK? Então é isso. É se caso vocês quiserem usar qualquer outra linha, uma linha mais fina, você vai fazer aqui o um múltiplo, né? Do ponto que eu passei para vocês. Então é só medir ali na camiseta, como eu sempre falo. Mede ali na camiseta, passa na, na cabeça. Passou na cabeça, tá perfeito. Faz daquele tanto de correntinhas, tá? Fez lá. A pala e tudo mais tenta experimentar. Amarra o fio aqui, amarra o fio do outro lado e experimenta para ver se tá bom. Se tiver bom, tudo bem. Você continua, tá? Porque é difícil você fazer um trabalho depois acabar a blusa e você vai experimentar e tá muito grande ou tá muito pequeno, tá? Então, melhor vocês fazerem o teste sempre fazendo o teste. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A próxima blusa vai ser a blusa prata, da minha irmã, que eu tô fazendo pra minha irmã. Ok? E, bom, eu não sei quanto tempo eu vou levar pra fazer, porque eu vou começar hoje, né? Vamos ver, né? Aí eu vou passando pra vocês. Ok? Então é isso. Se vocês gostaram, Deixa meu joinha, se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, é só comentar aí embaixo. E se não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau, fica com Deus.